Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de matemática. E nessa aula nós vamos aprender a identificar relações entre os múltiplos de um número natural e os restos das divisões realizadas por ele. Mas antes de falar sobre isso, é preciso a gente relembrar aqui um pouquinho o que é uma sequência numérica. Você sabe o que é uma sequência numérica? Uma sequência é todo o conjunto ou grupo no qual os seus elementos estão escritos em uma determinada ordem. A sequência numérica segue a mesma regra, mas ela é composta por números que estão dispostos em uma determinada ordem pré-estabelecida. Como assim? Bem, a gente pode ver alguns exemplos de sequências numéricas agora ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante é uma sequência numérica dos números naturais. Repare que existe uma ordem nessa sequência, não é? Da mesma forma, podemos ter a seguinte sequência, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Essa é a sequência de números pares positivos. Ah, Uma coisa que eu não posso deixar de falar com você é que cada elemento da sequência é chamado de termo. Além disso, uma coisa que podemos perceber é que em todas as sequências existem uma certa regularidade entre os termos. Na sequência dos números naturais, a nossa regularidade é sempre o termo anterior ao que queremos saber mais uma unidade. Repare que o segundo termo da sequência é igual ao primeiro termo mais uma unidade, ou seja, 2 é igual a 1, que é o termo anterior, mais 1. A mesma coisa acontece com o terceiro termo. Temos aqui o 3 que é igual ao elemento anterior, ou seja, o 2, mais uma unidade. 2 mais 1 um é igual a 3, e o mesmo se repete por toda a sequência. A gente tem também uma certa regularidade na sequência dos números pares positivos. Qualquer termo é igual ao elemento anterior mais duas unidades. Como assim? Por exemplo, o segundo termo, que é o 4, é igual ao termo anterior, que é o 2, mais 2 unidades. 2 mais 2 é igual a 4. O mesmo se aplica com o terceiro termo da sequência, que é o 6. O 6 é igual ao termo anterior, que é o 4, mais 2 unidades. 4 mais 2 é igual a 6. E isso continua por toda a sequência. Então, meu amigo ou minha amiga, reparou que sempre existe uma certa regularidade nessas sequências? Agora que a gente já viu isso, a gente pode fazer uma outra coisa bem legal com as sequências. A gente pode pegar uma sequência qualquer e dividir cada um dos termos por um certo número. Por exemplo, vamos pegar a seguinte sequência numérica. 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim sucessivamente. Vamos dividir cada um desses termos aqui pelo primeiro termo dessa sequência, que nesse caso é o 3. Ou seja, vamos dividir todos os termos aqui por 3. Se a gente dividir o primeiro termo por 3, teremos quanto? Bem, vamos fazer aqui do lado: 3 dividido por 3 é igual a quanto? É igual a 1. E qual é o resto dessa divisão? Bem, para a gente encontrar o resto dessa divisão, é só a gente pegar aqui o 1, multiplicar o 3, aí a gente vai ter 1 vezes 3, que é 3, a gente coloca o 3 aqui embaixo e subtrai o 3 com o 3. 3 menos 3 é igual a 0. Então, o resto dessa divisão é 0, certo? Ou seja, fizemos uma divisão em que o nosso resto é igual a 0. Vamos fazer o mesmo com o segundo elemento, ou seja, com o 6. Vamos fazer aqui do lado também. 6 dividido por 3. E isso é igual a quanto? É igual a 2. E qual é o resto dessa divisão? A gente vai pegar o 2, multiplicar com o 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Aí a gente coloca o 6 aqui embaixo. E aí subtrai o 6 aqui de cima com o 6 daqui de baixo. 6 menos 6 é igual a zero. Ou seja, fizemos uma outra divisão em que o nosso resto é igual a zero. A gente pode fazer o mesmo com todos os termos aqui dessa sequência. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido aqui agora, tudo bem? Mas a gente vai fazer sempre da mesma forma. Se a gente dividir o 9 por 3, a gente vai ter um valor igual a 3. E qual é o resto aqui dessa divisão? A gente multiplica o 3 com o 3, aí a gente tem 9, e aí subtrai o 9 com 9. 9 menos 9 é igual a zero. A gente pode fazer a mesma coisa com o 12, vamos dividir o 12 por 3. 12 dividido por 3 é igual a 4. Para encontrar o resto, a gente multiplica o 4 com o 3, 4 vezes 3 é igual a 12, e subtrai o 12 com 12, 12 menos 12 é igual a zero. Dividindo 15 agora por 3, a gente tem um valor igual a 5. Para encontrar o resto dessa divisão, basta a gente pegar o 5, multiplicar com o 3. 5 vezes 3 é igual a 15. Aí a gente coloca o 15 aqui embaixo. 15 menos 15 é igual a 0, ou seja, outra divisão em que o resto é igual a 0. Agora, vamos fazer aqui por último com o 18: 18 dividido por 3. 18 dividido por 3 é igual a 6. Aí, para encontrar o resto, a gente multiplica aqui o 6 com 3, 6 vezes 3 é igual a 18, e aí subtrai o 18 com 18. 18 menos 18 é igual a zero. Então, a gente também tem aqui uma divisão com o resto igual a zero. Ou seja, meu amigo ou minha amiga, dividindo todos os elementos da sequência por 3, temos que o resto da divisão é igual a zero. E por que isso acontece? Repare que o número que originou a sequência é o 3, não é? Por isso que eu decidi dividir todo mundo por 3. Além disso, todos os termos da sequência são números que são múltiplos de 3. Por isso que o resto da divisão de cada termo por 3 é igual a zero. Todas as vezes que dividimos um múltiplo de um número, pelo número da qual ele é múltiplo, temos o resto sendo igual a zero. Ou seja, 3, 6, 9, 12, 15 e 18 são múltiplos de 3. O que podemos concluir com isso? Que a nossa sequência numérica é a sequência dos múltiplos de 3. Poderíamos fazer isso com outras sequências também. Quem sabe a sequência com os múltiplos de 4, ou, ainda, a sequência dos múltiplos de 5. Sempre encontraremos o resto igual a zero nessas sequências. Mas será que isso se aplica a todas as sequências? Nem sempre, meu amigo ou minha amiga. E, inclusive, vamos conversar um pouco melhor sobre isso na próxima parte dessa aula. Então, eu quero deixar aqui para você um grande abraço